Yeah Que dali, sabe? sabe, tropinha, A magnata na voz aqui com mais um vídeo aqui, insanamente insano aqui pra vocês aqui, pegando o Dima 13 e o Dima 4, eita, o mestre fica de pra depois, é, é, é. vamos junto, tropinha, se inscreve aí no canal aí, deixa o like aí no vídeo aí, você tá ligado, compartilha pra geral e aproveita e vai lá no meu Instagram lá, segue eu lá também, o link tá na descrição do vídeo aí, ó. Ah, dale, dale, dale. Vamos que vamos, pai. vem comigo que eu vou ali para cima ali, né? Pega todo mundo. Hum, vamos. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. vem. Ah, vocês tá aí, tropinha. Deixa o like aí no vídeo aí. Hein? Não esquece não. vou ficar aqui esperando. Você tá ligado. Magnata na voz. Ah, vou pegar de uma três aqui. A partida tá insanamente ligado? Tem um pai, ó. Veio também. Isso aqui tá... Tava falando com ele não aleatório aqui. Hum, saiu Não é nada assim. Eita, capa. Eita, boa. Não tem problema. Só vou, amigo aqui. gel na cara. Mais outro. Hum, agora eu levantei. Isso aí, boa. Vamos que vamos. Eita, cair aqui. Socorro, cadê meu amigo aqui pra ajudar, Rafael? Oh, o Rafael também caiu. E agora? Quem poderá ajudar? Olha ele aí. Tamo junto, boa, parceiro. Peguei meu uma 3, é isso aí, tropinha. Ali que dali. Só vem que vem, vai acompanhando o vídeo aí. Não deixa de assistir não, que agora eu vou pegar meu uma 4 aqui. E antes tem uma clipada aqui pra vocês aqui, né? aí seus mitos, fala aí, você está gostando do vídeo aí? Comenta aí no vídeo aí pra mim, aqui. se não tiver gostando, você já deixa dislike. Se tiver gostando, você deixa like aí e compartilha o vídeo pro geral. Eu sei mesmo, a guinata então, é doido. que vem, com o vídeo tá aqui. A partir daqui eu pegando o diamante 4 aqui. Meu a gingada do mestre aqui, a bota ao mundo. Como o mega foi o mega pegado aqui. Hum, que vamo aqui, hein? Eu deu a bota também, né Deus? Isso aqui. Nada né? Tá aqui, ó, tem dois aqui comigo, um aqui comigo, ó. minha não, pode vir, pode vir doideiro pra aqui, velho. tem que ter mais um ano também. Ô Mega, essa é maldade, você me perdoa, mas eu tava legadão, velho. Você tá ligado que eu tava legado, não tava arrumando Só nada, não. Foi maldade, não. Tá de águia, tá de águia. E like que right eu tinha eu vou pra cima. Eu vou Lagado, Eu tô lagado, não vou tá, não tem... <textos> tem batida, tem uma nada. aqui, não vai matar. nem não morre cara? É isso aí, vamos terceiro round aqui, tá dando uma melhorada na internet t t tá, Só ainda continua aí, tá, vamos gel, o outro acabou também, t t t tá, você tá aqui, vem, t de t aí, vem cá, se trancou, né miado, t Ih, agora eu mosquei de novo, nossa, que tanto O cara O Zé, vai lá, ali, tocado, já ah, vocês dois eu não conheço esses dois não Aí ó, bagulho é doido, ele tá caindo, ele tá morrendo Eu tô querendo a minha tô com mais de todo mundo tá... ainda Tá, tá, tá doido, filho. não dá não E aí tropinha, <risos> comenta é é isso aí O que que estão é. tá é. no vídeo aí? Fala pra mim Ó, <risos> dois aqui, mano Que ó. vai ver um <risos> Três tá lá onde eu morri Ó, oh, desafio! Brad. Esse cara tá muito fraco. Tô dropando, ó. É tom pra isso aqui vou dropar a bala também. Segurei aqui, segurei aqui. E a galera que tá comando aqui do Discord aqui, Foi estrategista. Eu tô com a internet bugada, tipo, desligar meu áudio aqui pra não tá falando nada com eles. Porque ele ia eu tá eu ligando eu mais vi. ainda, a gente tá vendo aí. Caiu, agora caiu um de... Lá de cima, aquele lá de cima caiu. Sim. Gramado, milho, tive que descer lá de cima lá porque não tava dando achei que eu ia até cair da partida então a gente tá ligada demais tá caindo tô andando igual um... parece que eu tô bugado lá ligado mas é isso aí vamos finalizar desse vídeo aqui você deixa o like aí no vídeo aí que o vídeo tá insanamente insano aí bateu, isso tá ligado, bateu, né? bateu. compartilha para geral e guarde próximo vídeo que o vídeo vai estar tá top próximo vídeo hein? Eu vou estar tá pegando o Messi na partida aqui eu vou estar tá fazendo um reality aqui do que Capa mais da hora que eu dei aqui ah, mano, que não sei se ah, você, você vai se ver aguarde no... você aguarde que tem novidade no próximo vídeo aí tem a vitória, tá ligado pô. né <risos> Output Water kill, Water kill. Water kill. Water kill. Respeita, tropinha. Eita, vídeo tá insano, hein? Como, como não tá insano? Fala aí. Comenta aí no vídeo aí qual parte você achou mais da hora aí. Você tá ligado? Tamo junto. Um abraço pra todo mundo aí. Um ótimo domingo pra geral, você tá ligado? Um beijão no coração Magnata aqui na voz aqui. Você deixa o meu like aí E bora que bora Aguarde o próximo vídeo aí Tropinha Deixa o like aí